Eu vou tocar aqui, faz um robô. Sou de serviço. Olá pessoal, aqui é o Rico e vamos para uma das nossas primeiras reviews Autoplay. E vamos começar com um jogo que não precisa de dados, não precisa de tiles, não precisa de cartas. Se jogar, a única coisa que precisas de telemóvel e Amigos o jogo é de 5 a 9 jogadores a versão free é de 5 a 7 se não me engano e para podermos podemos para os 8 ou 9 jogadores temos de comprar a aplicação de 5 é uma aplicação no teu smartphone é um jogo muito engraçado já joguei algumas vezes com um grupo de amigos chama-se Triple Agent sim, Triple Agent e como podemos ver depois de abrir o jogo ele vai pedir para após a tua equipa temos aqui alguns nomes uh, de alguns amigos com quem é o B, o nosso e vocês, claro um, o jogo explica muito rapidamente como é que se joga vais resolver as situações vais completar operações uh, vais aposar os teus amigos e depois tem que se encontrar os traidores e dependendo de como a situação o jogo vai determinar quem cai e quem perde. Vamos uma... ver as regras mais aprofundadas. Eu... Basicamente, tu vais receber o teu papel, vais clicar, vais... o próximo jogador vai receber o seu papel, e assim por diante, ninguém vai receber o papel dos outros, nesta fase, e depois do telemóvel passar por toda a gente, vai começar a fase de operações. É possível jogar sem operações. Mas eu acho que torna o jogo muito mais divertido. Vamos então... ver o que é que se pode ser. Ah! As operações... podem ser... Como o rancor... E podem ser as outras ocultas coisas que mais ninguém vai saber, só vai saber tu. Imagina, o rancor... A pessoa que recebe a missão do rancor... Só vai ganhar se o alvo desse rancor for preso no final do jogo. Temos outras como paixão, que é basicamente o inverso. A pessoa ganha, se pessoa, o alvo da paixão não for preso. Se o alvo desse efeito ganhar o jogo também. Depois temos várias missões. Depois temos as operações de infiltração. É também da versão paga. Em que basicamente se podes abrir a equipa de outra pessoa, ou podes trocar de equipa. É bastante engraçado. Uh, e outras missões muito importantes. Não quero fazer spoiler a todas. Mais oportunidade de jogar. Uh, podes, e depois temos as funções. Podes ativar ou ativar como queiras, ou podes deixar o jogo escolher por ti, uh, escolhendo aqui como podes ver balanceado. É, o jogo vai escolher aleatoriamente mas de forma que o jogo fique balanceado não fique a beneficiar lado lados bons ou em lados maus. Uh, como eu disse, são duas equipas, uh, tens o lado do serviço. São João, e tens lá do lado dos vírus, que são os bons. Vamos entrar na missão de jogo. O jogo vai se basear muito no clique aqui na impressão digital. Vai te dar uma informação sobre o jogo. São dois vírus, dentro dos cinco há o botão aqui dos vírus, os outros três são do serviço. Clicamos, e ele vai dar a primeira pessoa que vai, ter, que vai saber o seu papel. O nome está em cima. Tenho um bocado de descrição, mas isto é só para que te tenho que carregar para descobrir o teu, o teu papel. Quando essa pessoa tiver com o botão na mão, pressiona e vê o seu papel. Como podemos ver, o Nuno P é de serviço. Ele sabe quem existe em um Deus mas não sabe quem é quem. É. Depois de ele ler a sua descrição e o seu papel, pressiona outra vez para saber quem é a próxima pessoa a ver sobre o neste momento são vocês e vamos ver quem é que vocês são a pressionar como é que quer entrar quer é entrar no vídeo mas se vocês também fazem baile de serviço como podem ver o mesmo o conoco quando acabaram de ver pressionar e vamos ver assim aqui botas por exemplo a Lila a Lila já é vírus tem uma missão diferente ele sabe ela sabe para outro vírus normalmente ela saberia quem é o outro vírus, mas como nós ativamos a fun os funções, ele provavelmente será um agente infiltrado, será um agente solitário que não é divulgado ao outro vírus torna então, um jogo um bocado mais entusiasmado O João é o outro vírus, ele sim sabe quem é o outro vírus ele é o agente solitário, como eu disse agente solitário Sabe quem é o outro vírus, mas o outro vírus não sabe quem é ele. E por fim, temos aqui o nosso Shui. O uh, nosso Shui será de serviço, como só faltava o nosso serviço. Pronto. E ele é um agente suspeito. tem aqui uma função, como podem ver a parede, no... No... no background do preto. Se alguém for ver quem é, ou uma operação secreta que eu deixe verificar quem é o Shui, ele apesar de ser de serviço, vai aparecer como se fosse vírus. <risos> Porque é um agente suspeito. Então, já toda a gente vê o seu papel e começa assim a fase de operações. Cada pessoa vai, vai ter uma operação e depois vai começar a fase de acusações. Toda a gente lê, provavelmente, toda a gente lê a primeira página que aparece porque nome em voz alta, a não ser que diga o contrário, e depois vai ver a operação que provavelmente será secreta. Vamos ver? Nuno pé. saiu-lhe a confissão. O Nuno vai mostrar a uma pessoa, à escolha dele, o seu papel, até confessar quem é que é ele. Nós só sabemos que o Nuno não é serviço, normalmente no jogo, isto é privado. O Nuno, neste momento, terá que passar o telemóvel a outra pessoa, que irá é mostrar que ele é um agente do serviço. Por isso, essa pessoa será, saberá que, neste momento, o Nuno é um agente. A pessoa a quem o nome passou pode ser a gente também ou ouvir, pois um o nome não tem informação nenhuma sobre as outras personagens. Passamos à frente, neste momento, aqui damos um bocadinho de timer. Se a pessoa não quiser divulgar o que viu, o que fez, se a outra pessoa quiser divulgar o que viu, é um bocado de discussão querer. E aqui entra a parte do bluff, pode-se fazer bluff, pode-se dizer a verdade, pode-se fazer duplo, triplo bluff. Vamos passar agora isto um bocado mais rápido. Ok, estejam as fotografias, amanhã é uma operação que serão vocês a fazer. Vamos. Ele saberá que a Lilian e o Shui uh, trabalhavam para a mesma agência no início. Como nós sabemos aqui, não é verdade, mas como o Shui era um agente suspeito, ele para, passa como vírus. E ele ideia vírus. Por isso, isto. É um bocado para enganar. E vocês ficavam com uma informação informação errada. Podem pensar que tanto a Lily como o Sulicidiu da mesma equipa. Ok é se não vou dar a passar. No entanto, como estávamos com a gente a suspeito, isso não é verdade. Muito engraçado por acaso o o, o que aconteceu aqui. Não é dá mais um flare que é ao Normalmente tenho sempre este timing para discussões. O João uh, vai escolher uma pessoa e vai trocar papel com ele. Se forem os dois agentes, ficam os dois agentes. Se forem os dois vírus, ficam os dois vírus. Se for um agente e eu, um vírus, uh, vão trocar papel. Mas a pessoa com quem o João troca não vai saber. O João depois pode dizer a verdade ou mentira. mendigo. Temos que escolher, digamos que o João escolha com o Chui. O Sui passava com o vírus, e neste momento é vírus, porque o homem é vírus. Voltamos à discussão. Tá, tá, tá, tá, o homem é vírus, o Sui é vírus, a Lila é vírus. Penso que será o último, a Lila. Terá uma, uma informação. Um, ela vai receber dois números e uma pessoa é vírus, e outra pessoa, e a outra pessoa É. É a gente. É mais complicado como temos a gente suspeito. Mas a gente vê de traz 3 é porque o Shui é mesmo visto. Pronto, ela vai perceber que o Shui e o Nuno Pen são equipes diferentes Se ela divulgar isto, o Nunu sabe? pensa que é de serviço. Vai pensar que o Shui é, é, é, é vírus. E o vírus e o Shui como pensa. Que é a gente, vai pensar que o Nuno Pé é visto. Quando, quando isso não é verdade. O Nuno Pé é agente e o Sui é visto. O nosso Sui, hoje, não está um bocado cansado, não se quer cantar de pé. Tenho que arranjar aqui é a melhor posição para o nosso Sui. Voltamos à discussão. Penso que será a última fase de discussão. É não, falta o nosso Sui. Esquecemos o nosso Sui. Não é possível. O Sui vai poder escolher um agente. E os dois verão se, se pelo menos um deles trabalha para os vírus. Podem ser os dois, e, uh, ou pode ser só um. Se forem os dois agentes, ele diz que são os dois agentes. Então, pelo menos um vírus, ele vai dizer que pelo menos um é vírus. Podem ser os dois. eu vou escolher a Lila, porque sei que a Lila é, é de vírus. Tarde, engano, porque isso nunca aconteceu. Ele dirá mesmo que ambos são vírus. Pensava que ele diria, pelo menos um que seria vírus. Pronto. Acabou. Acabou a fase das operações e começa a fase de debate. As pessoas terão dois minutos para discutir. Tenho aqui também as operações que toda a gente fez. Não é público o que é que aconteceu durante as operações, mas é público quais foram as operações. Então, e depois, o que aconteceu um dentro delas poderá ser verdade ou mentira. Isso depende aos jogadores descobrirem e aos próprios jogadores que foram nas missões divulgar. Vamos pular esta fase de introduções e depois começamos a fase das acusações, em que toda a gente vai acusar uma pessoa. Vamos tentar fazer isto rápido, não me interessa se vamos ou não, se vai passar, se será o Xui a acusar. Um, vocês agora a como a Lila está é no topo do canal Estamos todos a colocar a Lila um, que, que vai fazer com que o Street ganhe pois a Lila é vez é, é, E depois de todos votarem Irámos saber a resultado Resultados Vamos os votos O João Teve um voto Normalmente foi a Lila que nós votamos todos no cima do A Lila, um voto. Número, outro voto. Vocês, outro voto. Ah, afinal parece que o topo da tabela muda tanto Por isso toda a gente terá um voto. É? Exatamente a Lila terá dois. A Lila como foi. O que tem mais votos será presa? Se fosse empate, ninguém era preso. E descobrimos que a Lila trabalhava para o vídeo. Quer dizer visto que o serviço ganhou. O fim, por fim, o para foi quem ganhou e o que é que aconteceu. Neste momento, o João, o Nuno e vocês ganharam, perdem o um serviço, o João começou com um vírus, mas como mudou para o serviço, acabou por ganhar, e o Sui, que provavelmente pensava que ia ganhar, acabou por perder, porque o João trocou com ele. Também o nosso Sui estava aqui a jogar para ganhar e acabou por perder. E é isto, um jogo muito interessante, de Bluff. Agora vou ficar aqui abraçado que ela sempre o cai mais ao nosso sui. Grátis, se vocês quiserem. Não precisam de carregar nada para além do vosso... Smartphone, que normalmente... Acredito que andem sempre com ele, quase sempre com ele. E basta de 5 amigos. Tu e mais 4. Ou tu e mais 3 se levares um sui, como eu. Para jogar -se. Muito engraçado, dá para horas de diversão pode esperar em de qualquer lado. Nós jogámos durante horas. num café. E... Tu também não podes jogar. Obrigado. Espero que tenhas gostado do vídeo. Espero que seja o E adeus.